As bolsas de valores mundo afora respiraram um pouquinho aliviadas nesta quinta-feira após a China dar uma pequena trégua na desvalorização da sua moeda e com isso dando sinais de que, pelo menos por enquanto, as recentes manipulações do Yuan por parte do governo chinês serviram apenas como um tiro de advertência para os Estados Unidos Em Nova York, o índice SP500 teve o seu maior avanço em um único dia em quase dois meses, zerando as perdas na semana, no Brasil. Além desse alívio vindo no exterior, tivemos também a tramitação da reforma da previdência que parece estar caminhando bem no congresso E os dados de inflação abaixo do consenso, o que serviu para dar uma animada nos investidores por aqui O Ibovespa fechou em alta de 1,30% aos 104.115 pontos, atingindo seu maior patamar nas últimas duas semanas mas é bom manter a cautela, viu? Pois basta o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, resolver utilizar o seu Twitter para atacar a China ou sair algum dado econômico ruim nos Estados Unidos para o pânico voltar aos mercados. Para esta sexta-feira, é bom ficar de olho em mais dados de inflação, como o IPC e a pesquisa mensal de serviços de junho, divulgada pelo IBGE. Lá fora, os Estados Unidos informam o índice de preços ao produtor mensal, que também é um indicador de inflação e que mede a variação dos preços médios recebidos pelos produtores nacionais de bens e serviços. E é sempre bom lembrar que é importante ficar de olho nesses dados, porque eles podem dar bons sinais para onde vão os valores das taxas básicas de juros lá fora e aqui também. E esse foi o Otário Invest de hoje, com os principais acontecimentos do mercado financeiro do dia, de forma rápida e sem frescura. Fui!